Airbnb em Tóquio Essa aqui é a entradinha Aqui você tem que deixar o, o sapato Aqui Eles deram aquele sapatinho japonês Novinho E aqui eles já tem o lixo separado Aqui acho que é papel Pet Garrafa e, e lata Aqui é o guarda-roupa a, guarda <risos> a gente acabou de chegar e As malas a gente colocou aqui Tem um sofá Acho que vira sofá cama Essa aqui é, é a sala de estar Ali é a sala de jantar O quarto Aqui tá a cozinha o Banheiro sim, o banheiro é enorme Menor do que o de Osaka E aqui toma banho Chuveiro ali Estamos andando aqui pelo nosso bairro que Quebukuro todos os postes tem uma musiquinha ambiente que é o forestation O nosso tá para lá, 5 assim, minutos daqui. E beach Camera. Aqui as lojas tem um prédio só delas, com mil andares. Aqui no metrô tem os restaurantes, e na porta também você pode comprar as marmitinhas e esquentar no microondas.